A cada 40 segundos, o filho, o sobrinho, irmão, marido de alguém, se mata no mundo. 30% das pessoas que cometeram suicídio estiveram em contato com um de nós, profissionais de saúde mental, nos 12 meses anteriores ao tirarem a própria vida. 328 milhões de pessoas ainda sofrem com transtornos depressivos. Isso nos faz pensar que os manejos de depressão da ideação suicida são realmente complexos. E que definitivamente, como profissionais de saúde mental, nós precisamos desenvolver intervenções, serviços e novas ferramentas capazes de atender essas pessoas. Não podemos subestimar as queixas atuais dos nossos pacientes. Nós não estamos entendendo o potencial dessas pessoas agirem contra elas mesmas. Não estamos conseguindo mensurar, medir o impacto do sofrimento emocional. Será que são os pacientes que não estão chegando em nossos consultórios? ou nós, psicanalistas, psicólogos, que não estamos sendo capazes de atender a demanda desses novos pacientes. Os nossos pacientes já utilizam o smartphone como uma continuidade do corpo deles, e praticamente ele é utilizado em todas as tarefas do dia. Enquanto muitos de nós ainda estamos presos em quadros rígidos de outros tempos, de não falar com o paciente a não ser no dia da sessão, porque a técnica é soberana, ou de não poder falar com eles entre as sessões de jeito nenhum, nem em casos graves, Outros colegas psicanalistas e psicólogos ficam muito angustiados, sempre sem saber como responder essas mensagens, como atender os pacientes por videoconferência, quando de fato eles não podem estar presenciais nos nossos consultórios. Em ambos os casos, a nossa preocupação é sempre continuar trabalhando com seriedade, de forma que a gente não fale na ética, que o enquadre não seja quebrado, e que principalmente a gente possa compreender e acolher a demanda desse outro que está sofrendo de outro jeito diante de nós. Infelizmente, eu sou obrigada a dizer que, gostando ou não, a pós-modernidade está aqui acontecendo e os novos sujeitos sociais, entre eles psicólogos, psicanalistas, profissionais de saúde mental, precisamos estar conscientes do nosso papel nessa nova ordem que se apresenta. Esse novo jeito de existir, a nossa constituição, as subjetividades, elas foram constituídas em outra época. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos horário de almoço, jantar com a família, nós precisávamos, lembra, a gente saía de casa para ir no mercado, para ir no banco, para comprar uma roupa, para escolher essa roupa. Precisávamos deixar recado em secretárias eletrônicas para fazer agendamento de horário e aguardar o retorno do nosso profissional, era o que a gente tinha. A gente não tinha rede social, a gente não tinha Tinder, não comprávamos comida num clique pela internet. A pós-modernidade surge com essas novas tecnologias de informação e comunicação, com as novas gerações e essas novas configurações familiares. Hoje nós estamos dominados por hiperfuncionalidade, hiperrealidade, um discurso cheio de palavras vazias. E neste contexto de aceleração, nós estamos perdendo os vínculos e estamos tendo aumentos significativos de crise de angústia e de ansiedade. Agora, com esse pressuposto, não adianta ficar aqui de braço cruzado, né, aguardando que, o que toque a nossa secretária eletrônica. Se os pacientes de fato estão precisando de nós, eles estão procurando ajuda de outras formas, da internet, por rede social... Então a união da psicologia e as novas tecnologias está aqui, existe. E meu convite não é para que a gente abandone técnicas psicoterapeutas e acabe com o presencial, não. Nessa websérie eu vou provar para você que é possível utilizar tecnologias em seu favor, acolher seus pacientes onde quer que eles estejam. E ainda assim cumprir toda a regulamentação do seu conselho e de lei. E para que você tenha segurança durante as sessões online e não enfrente problemas legais e éticos. Então essa websérie é para você que já realiza atendimentos por Skype mas que quer aprimorar o seu jeito de entender seus pacientes com ética, com segurança e ficar familiarizado com o uso de computadores e celulares. Gostaria de deixar claro que essa não é uma recomendação minha de utilizar a tecnologia. Foi a Organização Mundial da Saúde que preconizou a incorporação de novas tecnologias de informação e comunicação aos nossos serviços de saúde, como uma grande estratégia forte para reduzir a desigualdade na atenção e saúde mental. E que o Conselho Federal de Psicologia já publicou uma nova resolução. Mas fica uma ressalva. O fato de que a gente tem evidência científica, né, não quer dizer que a psicoterapia online seja igual à psicoterapia presencial. E nunca vai ser. Na nossa prática é essencialmente humana e muito melhor e completa quando é presencial. Nós somos um corpo com uma mente, temos um conjunto de sensações, nos comunicamos, somos um conjunto biológico onde tudo acontece e muita coisa não se passa pela palavra. Por isso, se a gente não construir a nossa prática clínica com inteligência, com visão para o futuro, nosso campo profissional está inundado de, no... de intervenções e ferramentas ineficazes e que não vão ser capazes nem de reduzir o aumento de ansiedade, nem de depressão e nem de contribuir para a prevenção do transtorno mental. Por exemplo, se dermos uma falsa percepção de que conversar com uma câmera é igual a conversar pessoalmente, o futuro da nossa prática, da psicoterapia online e da saúde mental, gente, tem um péssimo prognóstico. Por isso eu enfatizo nas aulas, tem que haver uma justificativa clara para você oferecer atendimento online. Acamado, pessoa com deficiência, gestante, gente que mora no exterior, gente, nós temos milhares de brasileiros, né? Ao contrário do que muitos pensam, eles não são minorias e se pudessem estar aqui, jamais trocariam presencial por uma tela de computador. Então, o objetivo dessa websérie é promover o uso responsável de novas tecnologias. Para nós, psicólogos, psicanalísticas, profissionais de saúde mental, possamos estabelecer enquadre, ética, sigilo, segurança, baseado em novas, novas éticas e novas guidelines. A nossa técnica precisa ser pensada de uma forma crítica, nós não devemos banalizar o uso de ferramentas, nós precisamos entender quais são os riscos, quais são as modalidades e temos que tratar com respeito, Ética e segurança na nossa prática. Essa é a nossa oportunidade para fazer a diferença. Inscreva-se agora e caminhe conosco.